a que ponto chega o sofrimento de uma pessoa a pessoa que está sofrendo só sabe o tamanho da dor aqueles que estão com a dor porque a maioria que você até possa falar olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo a maioria às vezes não entende e de repente até pode falar que você está é, aumentando, que você está se fazendo de vítima, mas só sabe o tamanho da dor quem sente a dor. E aquele homem sabia o que era ser humilhação, o que era estar todos os dias ali assentado, à beira daquele caminho para mendigar e às vezes ele tinha o que levar para casa e às vezes não tinha mas aquele dia foi o último dia foi o último dia que aquele homem é, passou por aquele por aquela por aquela humilhação Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que as pessoas começaram a repreendê-lo, querendo que ele se calasse, mas ele gritava, ele clamava, cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela... Insistência daquele servo, pela persistência dele. Talvez se fosse com qualquer um de nós, ou com qualquer pessoa que não estivesse passando pela situação que ele estava passando, ele poderia até ter se calado, ter desistido, né? ter desistido de clamar. Mas ele todos os dias, todos estava ali e todos os dias precisava da ajuda das pessoas e eu creio que ele já estava cansado de tamanha humilhação e as pessoas reclamando ele ali assentado clamando por ajuda mas ele já tinha ouvido falar de Jesus com certeza alguém com certeza já tinha falado para ele que que Jesus é, tinha dado vista aos cegos, e Ele falou, não, eu tenho que aproveitar esta oportunidade, porque ou eu consigo agora, ou não vou conseguir nunca. Então Ele continuou clamando, as pessoas falando para que Ele escalasse, mas Ele continuou clamando. E a Palavra de Deus diz que nós temos que perseverar na oração,